Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e o Fernando acabamos de encontrar uma casa aí abandonada. Não sei se a casa tem história, mas o local que vai ser sinistro, né, Fernando? É, bem sinistro, localzinho bem. Pessoal, o Fernando tava indo me levar numa lenda aí que foi passado para ele e a gente no meio do caminho acabou avistando essa casa aqui, galera. O carro até tem que ficar lá em cima porque tem porteira. Aí a gente desceu para dar uma olhada, né, Fernando? É. Tem, tem uns negócios ali também. Tá bem molhado estranho, Tá bem molhado, E o carro não ia conseguir descer aqui, galera. Pelo seguinte, ó. Tá muita chuva isso aqui, ó. Tá mole, cara. Tá, tá tudo mole. Perigoso atolar, né? Perigoso atolar. A gente não sabe se a casa é assombrada, se tem alguma história, se tem alguma coisa nessa casa. Mas a gente tava passando pela, pela pista lá em cima. Viu ela abandonada. Falei, Fernando, vamos lá dar uma olhada naquela casa lá. Ver se ela é abandonada. E pelo que parece, parece que ela está abandonada. Vamos ver se a gente consegue entrar nela ali. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Fernando, olhando assim parece que ela está abandonada. Ó. Parece que lá na janela tem uns galão, cara. Tem uns galão, telhas lá do canto. Tar, tia, Sim. Né? E ó, tem umas telhas aqui, pessoal. Ó. Bastante telha. E tem um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui antes de... Ir. Galera, olha o tamanho da pata, cara Será que posso... É olha, cachorro tá ou onça? Tá mais pau assim. cachorro, hein? É, cara Olha o tamanho da pata É, galera, ó Tudo pata, cara, ó Então, não sei se pode ser um onça Aqui nessa região que eu não conheço, cara Galera, ó, tem tipo um... Parece um negócio de caminhão, né, cara? É um tanque, né? Quer ver, galera? Eu não vou ir lá, não Por causa que, senão, eu tenho que pisar ali no sódio mas ó, é, é parece um tanque de, de, caminhão, de caminhão, que é de combustível, essas coisas. É, de combustível. Galera, a casa é essa, ó. Vamos dar uma olhada, vamos ver se ela tá aberta. A raiz? Cara, galera, olha a raiz dessa árvore aqui, velho. Eles devem ter arrancado com um trator isso aí, né? Galera, isso aqui é uma raiz, cara, isso aqui dava em bar da terra, pelo jeito Isso é louco, mano É E, ó, pessoal, tem uma Uma telha aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que não deve ter ninguém, não, né, cara? Ah, não vou ter não, cara Ó, tem uma telhas aqui Esse negócio meio que Não sei se era dessa casa aqui, pessoal ou se tinha alguma outra casa por aqui que destelharam. Ó, tem uns canos aqui. Bom, vamos ver se nós conseguimos consegue entrar na casa lá? Né? Vamos lá, tá? Olha na frente aí que você tá com a arma. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa aí, galera. Ó, like, hein? Deixa muito like. E essa é a casa. Parece que tá... tem galão. Olha galera, cheio de galão ali, ó. Talvez eles estão jogando galão de veneno aí, né? Ó pessoal, só para Pera aí, Fernando, ó. Os galão que eu tô falando. Nossa, cheiro de forte. Cheiro de veneno, velho. Cheiro. de veneno. Cheiro Ó, galera, ó. A janelinha do banheiro. Será que tem móveis nessa casa aí, mano? Então. Melhor, tem um maquinário ali. Bem hein? Pra lá é soja, não vou pisar no soja. Vamos ver se consigo entrar ali dentro. Simbora! Ah, na frente aí, Fernando, se, se tem um, você está com facão. Hã? Deixa eu ver, peraí. Cara, deixa eu, eu, eu tô com uma aqui. Já vim prevenido. Aqui tá, tá claro, né? Peraí, Fernando, deixa eu ver só esse lado aqui, cara Galera, ó O telhado aqui tá todo destruído Então, realmente, a casa é abandonada É abandonada Bom Deixa eu só ter certeza por aqui, ó É, galera, é abandonado Ó, fez, barulho fez barulho aqui. Fez barulho aqui. Fez barulho aqui dentro. Ó. Cara, olha aqui, Fernando. Aí, tá Nossa, tem aí também? Porra, Cara. Oi? Ah, pode ter sido aqui que fez barulho. Batendo? Né? É, não sei. Ó, galera, fogãozinho. A lenha. As madeirinhas. Top, hein, velho? A porta aí parece que tá meio boiado. olha essas madeiras. Né? Eu gosto de ter bife é, Parece que tem coisa aqui dentro, até agora. Ui, parece mesmo, cara. Não tem, eu vou é, tem, tem coisa dentro de tudo, né? Tem coisa dentro de tudo. De ah, o é uma... que ah, tem aqui? Será que é um bicho que entrou aí? Sei lá, tá meio estranho, né? Tá. Parece que tem coisa ali dentro, de de né? De do... hum. Bom, vamos ver se a gente entra na casa, lá? Vamos lá pela frente, lá. Olha, galera. Por que, que a sua casa está abandonada? Parece que é uma casa boa, né, cara? Tipo, tá detonada. Faz tempo que parece que tá abandonada, né? Mas qual o motivo dela ser abandonada? Será que ela tem alguma história aqui, cara? Nós temos que saber fazer o quê? Na hora que a gente estiver indo, perguntar. Pra... Ah, Ver se acha algumas casas aí para frente. Perguntar se alguém sabe alguma coisa sobre aqui. É, alguma coisa sobre Né? Abre né? Tá aberto? Licença, licença, licença, nossa cara, estão guardando coisa aqui, ui, tamanho de pneu, vixe, estão guardando galão aqui, nossa galera, essa é a casa do galão, conhecido como a casa do galão, caraca velho, olha esse quarto, tá entupetado ó. velho, tem barulho? Vocês estão? Eu tenho. Ué? Deixa eu tentar mostrar aqui. Galera, ó. Esse é o banheiro, tem uns galão aqui. Provavelmente esses galões estão tá todos vazios. E aqui também, ó. Não vou entrar ali dentro porque eu tenho medo de ter algum bicho aí. E aqui também. Será que dá pra ir lá, Fernando? Tenta passar aí. E essa porta aí? Porta? É. Que estranho. É? Onde será que é essa porta? Não sei, velho. Que foi? Cara, tem uma cobrona lá dentro. Ih! Uma cobra, cara! Tá, tá brincando? Tá, bicho, deixa até o facão lá. Tiara. Tá falando sério? Uma cobra, rapaz desse tamanho assim, ó. Olha, meu coração? Fala isso não, cara. Tô falando pra você. Ah, rapaz do céu. Cara, você tá eu falando vou... sério? Rapaz, deixa eu me, me acalmar um pouquinho, cara. Meu coração disparou, cara. Que susto, velho! Você tá falando cê sério? Tô falando sério. Cobra? Olha, meu coração disparou, velho. Mas Caramba, é grande? Grande, velho. Grande, grande. E agora? Rapaz do céu. Não sei, não, Thiago. Parece assim, pelo que eu vi, eu acho que deve ser uma cascavel que tá lá. Sério, velho? Grande, hein? Olha, fiquei amarelo, velho. Nossa, galera, olha, aí, meu coração você disparou, velho. Eu não gosto de cobra, velho. Você É, é louco carro também, carro. não gosto de cobra, não. Chega a arrepiar. Cara do céu, chega. Ah, Vê, mas... levei um susto. Depois eu pego lá, deixa o facão, tem que dar um jeito de pegar agora. Você está falando sério? Velho, Fala eu, assim, eu não vou. Tem cobra, eu não vou, velho. Ah, agora não. É não vou. Você é. tem vontade de lá pegar? Ah, vou dar um tempo, Thiago. Agora deixar meu coração. Caramba, meu. Galera do céu, eu não tenho coragem, velho. Sério. Eu não vou lá não. Ai, eu vou ter deixar dar uma camada pra gente eu vou lá, cara. Mano, eu não vou, velho. Agora tem, ó, cara, tem um pavor, cara, de, de um novo de cobra, velho, Que você nem imagina. Cara, eu não vou, mano. Por causa da sorte, ó. Mano, tenta pegar e vambora. Ou deixa ele sorte. aí. Você tem coragem de ir lá buscar? Faz, hein. É. Depois não. depois eu pego, véio, cara. Deixa eu, deixa eu dar uma acalmada aí, tem que ficar só de ver se ela não sair de lá, hein? Então, galera, tô todo arrepiado, velho e diz um ditado, mano, ontem uma, tem duas, tá? Tem duas, Thiago. Eu não entro mais dentro dessa casa, não? Ah, Thiago, um igual a gente pega o facão e sair fora, véi. Se você tiver de lá, mano, eu não vou entrar, não? Deixa eu só ver se eu consigo pegar o facão, Thiago. Cuidado, velho pelo amor de Deus. Cara, e agora se tem outra pra cá? Cuidado, hein, velho. Mano, que medo, velho. Será que era ela que tava fazendo barulho, velho? Ah, cara, eu não passo daqui, não. Tá aí? Ela tá aí? Cuidado, velho. Mas ela tá parada. Ô, oh, tá fazendo barulho aqui, Fernando. Sai daí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, porra, velho. Cara, vou... Fecha essa porta aqui, cara. Tô fora, fez barulho aí também. É. Galera, ô, né? oh, é grande? É grande. O onde, cara aqui. Assim. Assim. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou embora. Se a gente encontrar alguma casa aí pra. Aqui pela região aqui que seja vizinho aqui, a gente vai perguntar, parar perguntar, saber se tem alguma história aqui no local, se tem alguma. aconteceu alguma coisa, por que, que ela é abandonada. Se eu descobrir alguma coisa, eu trago aí pra vocês. Mas eu não sei se agora eu vou teria coragem de voltar à noite aqui, cara. É grande a cobra, é mano? É por causa da sorte, Thiago. Grande, grande, cara. Cara do céu. Olha, chega a ficar todo arrepiado, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. Obrigado por você que assistiu até aqui. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!